E aí pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu vou trazer para vocês, né? vou mostrar para vocês a forma polar ou trigonométrica do número complexo, tá? Às vezes a gente é, só fica trabalhando ali com, com a forma algébrica, mas dependendo da operação, como a radiciação e a potenciação, por exemplo, é, fica mais fácil trabalhar quando o número complexo está aí na sua forma polar, ou trigonométrica tanto faz uma ou outra tá bom pessoal então esse vai ser o tópico de hoje eu espero que vocês gostem se não curtiu o vídeo curta o vídeo se não se inscreveu se inscreva no canal tá para não perder nada do que tá acontecendo aqui no canal pessoal eu estou aqui planejando muitos e muitos assuntos gratuitamente eu não vou cobrar nada vai tá tudo aqui no youtube e no nosso grupo lá é, no discord tá vou deixar o link aí na descrição então, o material, é, é, é, exercícios, enfim, tudo que eu for criando, eu vou postar lá no nosso grupo de forma gratuita. É tudo gratuito, pessoal. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Vem aqui comigo, pessoal. Vamos lá. Bom, aqui estaria o exemplo né, de, é, de um número é, complexo na sua forma algébrica. Então, a gente sabe que o número, no padrão, eu vou colocar aqui, ó, Z, ele é escrito dessa forma aqui, pessoal. Essa aqui é a forma algébrica, ó, A mais B vezes I. Não foi isso que a gente aprendeu até agora? Beleza, só que na aula passada eu até mostrei para vocês a ideia do argumento, né? E do plano polar, lembra? Ou seja, esse plano aqui, melhor, esse ponto aqui, ó, o ponto Z, pessoal, eu posso encontrar ele tendo a parte real, o número real e a parte imaginária, que é o um número real também, mas a parte imaginária de Z, tá? Então, para eu localizar um ponto no plano complexo, eu preciso de A, e de B, não foi isso que eu falei para vocês? Só que agora a gente vai ter, tem a possibilidade de encontrar esse ponto tendo o quê? A distância dele em relação à origem, não foi isso que eu falei para vocês na aula passada? E também o argumento dele, pessoal. Então, por exemplo, esse ponto que, poderia colocar aqui um exemplo de um segundo ponto, tá? um número complexo, ele tem o mesmo argumento que o ponto Z ali, pessoal. Só que a distância dele em relação à origem é outra, é menor, tá? Então, para eu localizar um ponto agora no plano complexo, eu tendo o argumento dele e a distância dele, que é o módulo, né? A distância dele em relação à origem, eu consigo encontrar esse número, tá bom? Então, a nossa, o nosso objetivo agora é transformar essa expressão algébrica aqui, tá? essa forma algébrica do número complexo, na forma polar. Tá bom, pessoal? Porque, como eu falei pra vocês, já adiantei Quando a gente for trabalhar com potenciação e radiciação Utilizar a forma polar é muito mais tranquila tá? Fica muito mais fácil as operações Operar, trabalhar com esses números Tá bom? Então, olha só é esse número Z aqui, por exemplo ele tem a parte real que é A e a parte imaginária que é B, concordam comigo? beleza pessoal, só que agora eu não quero mais localizar ele com A e B eu quero localizar ele com o argumento e o módulo de Z a distância de Z em relação à origem, que é o módulo de Z né? então pessoal, olha só só encontrando aqui o módulo de Z, ó, a gente sabe que o módulo de Z, ele nada mais é que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado ou seja, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária elevada ao quadrado isso aqui a gente aprendeu já na aula de módulo não é isso só que eu quero agora transformar esse carinha aqui em função né ou seja a e b em função de quem pessoal do argumento e de z do módulo de z como é que a gente faz isso Bom, vamos pensar aqui comigo. Primeiro, como é que eu transformo, como é que eu deixo esse A aqui, essa parte real, em função desse ângulo? A gente vai precisar do apoio né, lá da trigonometria, dos conceitos de trigonometria. Pessoal, se aplicarmos o cosseno do ângulo de θ aqui, né, do argumento, aqui a gente sabe que o cosseno dele, olha só que interessante, né? Porque eu não quero mais o A nem o B. É isso que a gente, o nosso objetivo agora é eliminar esses caras, mas, claro, não esquecendo que eles fazem parte da, da, da, do número né? na forma algébrica. Então, eu tenho aqui que o cosseno de θ teta, teta é quem é o cateto adjacente do triângulo, né? isso que é A, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Z. Tá? Então, o módulo de Z, eu vou escrever aqui, ó, o módulo de Z. Então, ó, eu vou substituir esse carinha agora, ó, é ele que eu quero substituir, por quem? Ó? Pelo cosseno de θ, veja que agora some o A, e o módulo de Z. Veja só, eu estou escrevendo aqui o A dessa forma aqui, ó. Cosseno de θ multiplicado pelo módulo de Z, tá? Que é a distância de Z à origem. Então, olha só, eu substituo, ó, pessoal, essa partezinha por essa expressão, ó. Agora eu estou envolvendo apenas o ângulo, o argumento e o módulo. Então, é esse o objetivo, é o nosso objetivo até então. Então, eu vou reescrever Z aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Z é igual a cosseno de θ, Pessoal, olha só que interessante. Cosseno de θ vezes o módulo de z. Concordam comigo? Vezes o módulo de z. Agora, vamos trabalhar com b. Como é que eu faço esse b aqui, ó, que não deixa. É, é o outro cateto do nosso triângulo retângulo ali. Como é que eu posso sumir com ele para que ele fique em função de θ e do módulo de z? Da mesma forma, só que agora eu vou aplicar o seno. Porque o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, ó, seno de θ daria quanto pessoal? cateto oposto é B, é o próprio B, a parte imaginária do número real, do número complexo, né? dividido pelo módulo de Z, ó. olha só que interessante, então agora eu posso reescrever o B da seguinte forma B é o seno de θ, tá? vezes o módulo de Z, pessoal, esse é o nosso objetivo e a gente está conseguindo cumprir ele ó. então eu tenho aqui seno de θ, tá? eu vou substituir o B pela expressão ali, ó, seno de teta vezes o módulo de z, tá? Isso aqui vezes i. Pessoal, observe aqui, ó, que eu tenho o módulo de z aqui, ó, é uma expressão que tá tanto no cosseno de teta ali, né? Ó, módulo de z, deixa eu colocar aqui com a outra cor pra gente ficar melhor a visualização. Módulo de z aqui, módulo de z. Então, eu posso colocar esse módulo de z em evidência, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, módulo de z, Tá? Vezes quem, pessoal? Vezes o cosseno, ó. Cosseno de teta. Então, eu vou colocar aqui cosseno de teta. Mais. Então, o i eu vou colocar na frente aqui desse produto, ó, I vezes o seno de teta. Tá, pessoal? Então, ó. Seno de teta, né? Então, eu tenho aqui a nossa expressão, tá? Que permite a gente transformar um número da forma, na forma, é, da forma geométrica, é, algébrica, na forma polar ou trigonométrica. Tá bom? Então, aqui estaria a nossa fórmula para encontrarmos é, o nosso número na forma trigonométrica. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, essa relação vai perseguir muito a gente. Tá bom? Então, é, vamos lá. Como é que eu transformaria? Tenho dois exemplos aqui para vocês. Como é que eu transformaria esse número na forma trigonométrica? Pessoal, olha só. O Z aqui, ó, vou até colocar contra-cor. O Z aqui, ó, ele seria igual a quem? Primeiro, para eu descobrir e colocar nessa forma, eu preciso do módulo de Z, tá? E preciso do nosso argumento. A gente precisa do argumento, saber que ângulo é esse que estamos trabalhando aqui. Bom, eu mostrei para vocês que para encontrar o argumento, a gente aplica a tangente, não é isso? A tangente, ó, dividindo a parte imaginária pela parte real, que é 2 ali. Isso aqui vai ser igual a tangente de 1. Um. E, pessoal, olha só, aplicando aqui o arco tangente, né, quem é o ângulo? que nos dá a razão igual a 1, então isso aqui eu vi, mostrei até para vocês na aula passada, isso aqui dá igual a 45 graus, né? Ou, se a gente estiver trabalhando em radiano, poderia ser π sobre 4, não é isso? Radiano. Pessoal, olha só que interessante, então agora eu tenho um ângulo, tá? A C, é, ele no caso aqui é o nosso argumento, então quem é o módulo de Z? Falta encontrar o módulo de Z, ó. o módulo de Z aqui vai ser quem? A raiz quadrada da parte real. Quem é a parte real, pessoal? 2. quadrado é 4. Mais 2 ao quadrado que também é 4. Não é isso? Então, o módulo de Z ali no nosso problema é quem? É a raiz de 8. tá O módulo de Z vai ser igual, se você é, decompor o 8 aqui, vai ficar 2 raiz de 2. Concordam comigo? Então, agora a gente tem todos os valores. O módulo de Z, que é 2 raiz de 2. Multiplicado por quem, pessoal? cosseno do ângulo do argumento ali, no caso, que é π sobre 4, não é isso? Mais I multiplicado pelo cosseno, ó, pelo seno agora, né? Pelo seno de π sobre 4 também, pessoal. O argumento é sempre o mesmo, tá ok? O ângulo que eu estou trabalhando aqui, eu estarei trabalhando aqui também, tá? Só que essa forma aqui, ela pode ser simplificada. De que forma? Olha só, eu teria aqui, ó, Z é igual a 2 raiz de 2 vezes, ó, cis, né, cis do argumento que a gente tá trabalhando, cis de pi sobre 4. Pessoal, isso aqui quer é, tá o seguinte, é o cosseno, tá, somado aqui com o seno e a parte, ó, a, a unidade imaginária, que é o i, né, então, ó, cis, e aqui estaria o nosso argumento, então, módulo vezes cis e o argumento, tá bom? Então, essa aqui é a forma... É, mais simplificada da forma trigonométrica Se vocês enxergarem essa forma aí Não fiquem com medo porque Ela é exatamente a nossa forma Olá, tranquilo? Vem aqui para o último exercício, pessoal Bom, pessoal, eu sempre deixo esse gráfico Aqui, tá? Para a gente entender O que está sendo encontrado Por exemplo, esse número aqui Esse número é na sua forma algébrica um Número complexo na forma algébrica Como é que a gente pode transformar ele na forma trigonométrica? A gente viu que a expressão é essa aqui ó, Z é igual a quem, ó, o módulo de z, não é isso? Vezes, é, vou até colocar aqui na sua forma mais simplificada, cis do nosso é, argumento, não é isso? Ou seja, a, o cosseno do ângulo mais e vezes o seno desse ângulo. Show de bola! Que esse ângulo a gente sabe que é o nosso argumento. Como é que eu vou encontrar o argumento com esse valor aqui? Eu já mostrei para vocês. Que isso aí seria nada mais, nada menos que a tangente da parte imaginária, que é 1 aqui, ó, parte imaginária, dividido pela parte real, que é menos raiz de 3. Pessoal, é, racionalizando isso aqui, a gente ficaria com menos raiz de 3 por 3. Se vocês é, tentarem é, encontrar esse número, né, o ponto onde esse número aqui está, no plano complexo, você vai ver que a parte real é menos raiz de 3, então isso aí daria 1,71 mais ou menos, né? Então 1,71 ele estaria mais ou menos aqui e 1 estaria aqui, ó. Então esse ponto ele estaria mais ou menos aqui, ó, nosso número complexo, né? Então nosso número complexo ele vai estar mais ou menos nesse nesse, mais ou menos nesse espaço aqui, tá? Então o nosso argumento, pessoal, olha só, ele estaria exatamente aqui, ó. Esse é o nosso ângulo, tá? E a gente sabe que a tangente aqui, ela é negativa, né? Porque o nosso plano aqui, o nosso eixo das tangentes, se a gente for fazer aqui, o link lá com a trigonometria, ciclo trigonométrico, a gente sabe que esse eixo ele estaria aqui, ó, tá, pessoal? Então, ele é, ele é sim, negativo. E eu só estou ratificando aqui com vocês, tá? Então, olha só, qual é o valor, se a gente for pegar o, o arco, é, aqueles arcos notáveis, que daria a raiz de 3 por 3? Vocês vão ver isso aí seria é, 30 graus, né? E esse valor dá exatamente, a gente sabe que é tangente. Ó, se você aplicar aqui, ó, 180, que é o ângulo aqui que estaria aqui, ó. O pi, tá? Ou 180 graus, vou colocar 180, e subtrair de 30, tá, pessoal? Porque isso aqui daria um ângulo de 30 graus, lembra lá o 145, 60, é, 30, 45, 60, os ângulos notáveis. Então, você vai ver que o ângulo de 30. Tá? É, a tangente de 30 dá raiz de 3 por 3. Aí você vai dizer, ó, mas não seria 30 graus? Não, porque esse ângulo, né, o nosso argumento, ele estaria aqui no segundo quadrante. Tá? É até negativa a tangente. Se tivesse aqui né, é no, no nos primeiro tá? ou no terceiro quadrante, aí ela é positiva. Tá bom, pessoal? Então, aqui ela é negativa, ela estaria no segundo quadrante. Ou seja, a gente pega o 180 e subtrai por esse ângulo. Não foi isso que a gente aprendeu lá na trigonometria? 180 menos 30... Isso aqui daria 150 graus, pessoal. Tá bom? 150 graus é o nosso ângulo, é o nosso argumento, tá? O argumento principal aqui. Eu falo principal porque se dermos aqui uma volta de 360, vamos cair no mesmo ponto. Então, é, eu um ponto é, num plano complexo, na sua forma polar ou trigonométrica, ele pode ser expresso por vários ângulos, por vários argumentos. A distância vai ser a mesma, mas teríamos aqui vários argumentos. Tá bom? Então é por isso que a gente tem que ter essa ideia do argumento principal, que é a primeira volta ali, tá? Essa amplitude do nosso, do nosso ponto em relação ao eixo dos reais, a parte positiva aqui. Tá bom, pessoal? Então o que a gente tem aqui? O argumento é 150 graus. Eu vou deixar em graus aqui, tá? Só a gente ver que tanto faz, isso vai depender do problema, das alternativas, se você estiver fazendo um concurso, tá? Se estaria ali em graus ou em radiano. Vou deixar aqui em graus. Então, ó, o nosso ângulo. Tá? O nosso número complexo, melhor dizendo, na sua forma trigonométrica, seria o módulo de z. Então, já vou até calcular o módulo de z aqui, ó, pra que a gente precisa dele também. Seria a raiz quadrada da parte real, que é a parte real, menos a raiz de 3. Isso aqui elevado a 2, mais a parte imaginária ali, que é 1. tá ok, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui a raiz de... É, isso aqui ficaria igual a 3, concorda comigo? 3 mais 1, que é igual a 4, e raiz de 4 é igual a 2. Tá bom, então eu tenho aqui 2 multiplicado por cis do ângulo que eu estou trabalhando, que é 150 graus. Olha só que maravilha, pessoal! Ah, a gente poderia transformar isso aqui para radiano. A ah, isso aqui, com certeza, você já tem essa prática, mas eu tô, vou deixar dessa forma aqui para a gente entender que também posso deixar um ângulo em graus. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o like no vídeo, tá? E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? E lá no nosso Discord também, pessoal, onde eu vou estar tá divulgando aqui diversos materiais para vocês, né? O pessoal aí que vai fazer concurso da ESA, o pessoal que vai fazer concurso da Especex, eu vou até trazer aqui, ó, para vocês entenderem como é que funciona. Vou trazer aqui para vocês, ó. Olha só, tá? Então aqui, ó, criei uma salinha de café para a gente discutir, tá, pessoal? Pessoal do cálculo, a gente pode também discutir aqui, ó. Enem vestibulares, o pessoal da ESA, tá? Pessoal da ESA pode também é, discutir aqui, ó. ESA e especialista de aeronáutica, tá? Eu vou estar tá disponibilizando materiais aí também, SPSEC, CPK e Colégio Naval, concurso para oficiais, tá? E aqui o, o concurso para é, Escola da Aprendizes marinheiro e fuzileiros navais. Então a gente vai estar tá sempre discutindo e trazendo materiais, né? Claro, quem, quem deixa a comunidade rica são vocês, então participe e a gente se vê lá. Até mais, pessoal.